O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, o ministro Dias Toffoli, veio conhecer o Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso e as ações afirmativas realizadas pela Justiça do Trabalho aqui no Estado. A Justiça do Trabalho tem essa particularidade de realmente ela é uma justiça bastante rápida e efetiva. E aqui o 23º Tribunal Regional do Trabalho tem tido realmente um trabalho exemplar na sua transparência e na sua eficiência. O ministro está percorrendo o país visitando os tribunais para saber mais das ações realizadas por cada um. E a MB tem sido honrada com o convite para acompanhar o presidente nessas visitas, que é também uma oportunidade em que a associação tem para estar mais perto de seus associados e ouvir também conhecer as realidades locais. Há 11 anos, o TRT de Mato Grosso não recebia uma visita do presidente do Supremo Tribunal Federal, que é a mais alta instância do Poder Judiciário Brasileiro. Para nós foi uma satisfação imensa é, receber o ministro Dias Toffoli no nosso regional. O chefe maior do Poder Judiciário Brasileiro é uma visita ilustre. E a, essa aproximação com o regional demonstra... O interesse do ministro em conhecer a realidade do, do Poder Judiciário Trabalhista no estado de Mato Grosso, as suas peculiaridades. O ministro conversou com desembargadores e no auditório se encontrou com magistrados e servidores. E é importante isso para, junto com a nossa equipe do Supremo Tribunal Federal e a nossa equipe do Conselho Nacional de Justiça, ouvir as especificidades de cada tribunal, as necessidades locais, o que podemos aperfeiçoar no relacionamento institucional, na atividade jurisdicional, no trâmite dos recursos. Então esta interlocução é extremamente relevante para atender ao fim ao cabo o próprio jurisdicionado, o próprio cidadão que é aquele que procura a justiça. Nós é, estamos no caminho certo. A política adotada pelo Tribunal está em sintonia com a, as diretrizes e a política que é ditada, implementada pelo CNJ e também pelo ministro Toffoli, que pensa numa justiça grande, forte e, e eficiente e a gente está aqui na ponta trabalhando para que isso aconteça.